Hoje eu tô aqui de cosplay de Magnus Bane e confere o vídeo pra ver o que vai acontecer. Tudo bem com vocês? Eu sou a Tava Seide e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Eu tava meio enjoada de ter só aquela faixinha no cabelo, eu também não queria pintar tudo como eu já tinha feito. E a intenção é fazer um cabelo parecido Com o cabelo do Magnus Bane Da primeira temporada, onde ele tem as pontas Coloridas. O Magnus Bane, ele é um bruxo Da... Oh. O Magnus Bane Ele é um bruxo da série Shadowhunters E eu gosto muito desse personagem E eu acho ele bem estiloso, e ele tem o corte de cabelo Um pouco parecido com o que o meu era Na primeira temporada ele tem uma mistura de roxo Rosa e azul, mas eu não vou sair Do meu azul, não é mesmo, pessoal? Então Eu vou fazer as pontas azul mesmo. Mas antes Não se esquece de se inscrever no canal E clicar naquele sininho maroto pra receber todas as minhas notificações. E é lógico, monstrinho que é monstrinho, logo deixa o um like no começo do vídeo. Então, nariz tá cagado. Eu decidi trazer isso pra dentro do canal porque eu queria ter o meu cabelo novo e como eu sempre gravo quando eu mudo de cabelo, então eu espero que vocês gostem e confere o vídeo. O primeiro passo é descolorir o cabelo, misturando pó descolorante com água oxigenada e mexendo bem até que essa mistura se torne homogênea. Depois, o Rua dividiu o meu cabelo, deixando toda a parte que ia ser descolorida pra frente e o resto todo preso atrás. Aplicou com todo cuidado o descolorante e ele, propositalmente, não passou na raiz. Home, Quando você perceber que tá loira, que nem a Carla Pérez, lava o cabelo, né? Porque senão ele cai. E antes de aplicar a tinta no cabelo, o Rua passou gel em todo o contorno do meu rosto, pra que não fique manchado. Na parte loira, o Rua aplicou a minha mistura favorita de violeta, genciana de e creme pro cabelo ficar azul. Se você ainda não conhece essa técnica, assiste o vídeo ali em cima nos cards ou clica ali embaixo na descrição do vídeo. Para não misturar a parte que ele acabou de pintar de azul com a parte que ele vai pintar de preto, ele colocou pedaços de alumínio separando a minha franja do resto do cabelo. Mas você pode separar do jeito que você achar melhor. Agora, ele aplica tinta preta por todo o meu cabelo Eu usei aquelas tintas que você compra em farmácia mesmo Pode escolher a que você preferir Olhe bem as informações da tinta Deixe o tempo que tá pedindo na caixinha E pronto, é só lavar, secar e arrumar do jeito que você preferir Se você do outro lado tem cabelo colorido Não se esquece de deixar aqui embaixo nos comentários Se você gostou ou pretende fazer parecido Também deixa aqui embaixo É isso aí meus monstrinhos Eu amo muito vocês Até a próxima e falou!